Como muitos aqui são formados, estudou. Mas eu quero dizer para vocês, não desfazendo de vocês, mas ninguém tem a sabedoria desse homem. Ele nunca estudou, mas ele sabia falar com as pessoas. Ele não fazia exceção às pessoas. Do jeito que eu pegava na mão de um pobre, pegava na mão de um rico. Do jeito que ele abraçava um, ele abraçava o outro. Ele, foi, ele me fez muito feliz muito feliz, eu sou uma mulher feliz também porque ele teve o privilégio eu tive o privilégio a minha filha teve o privilégio de trazer ela no altar para casar de minha seguinte eu acho que isso foi um privilégio muito grande quero dizer para vocês que o mundo está perdendo, mas o céu está ganhando nós Na sexta-feira à tarde, se assim, escurecendo, ele, eu cheguei na sala, ele estava deitado no sofá, ele estava com as mãos assim. Eu falei, aí eu fui para abraçar abraço porque nossa vida é de carinho, de beijo, é de beijo na boca mesmo. Sabe por quê? Porque eu não tinha. Eu não tinha últimos dias dele, ó, ele, ele mora numa casa de honra, faz ser enterrado no cemitério de honra, uma urna de honra, na sexta-feira que ele tava nos braços assim, eu fui para abraçar e ele, eu falei, o que é? Ele falou, o Senhor está me despedindo dessa terra, ele está abraçando comigo, ele me disse na sexta-feira que eu vou ter que consultar, e eu falei, Dando água de coco para ele tomar. O senhor não deu um gemido, né, Daniel? Eu não tenho um gemido. Ele passou para o senhor, eu falei, Dereiro, eu, tá, eu estou tá morrendo. Ela falou, não, eu estou olhando para o senhor. Eu está morrendo. Quando eu peguei o sinal do narizinho inteiro, que eu trabalhei com CTI muitos anos, o narizinho já estava frio, molei na unha e estava rocha Então, ele não sofreu o problema. Ele fez 21 anos. De sexta-feira para cá, o médico falou, não tem nada. Ele não tem nada. A idade chegou no limite. Eu vou... quero dizer para vocês que ele deixou um legado muito bonito ele não deixou estando onde ele passou esse homem 34 anos, ele nunca comprou um ovo fiado e ele, na hora que ele me abraçou ele falou o senhor é está me despedindo dessa terra aí ele pegou e falou assim, está tudo arrumado eu falei o que? está arrumado eu falei o quê? está arrumada as coisas, eu falei Não fica nem a nada. Porque eu falei, a gente tinha conversado um tempo atrás que se, se a minha urna ou a minha fosse muito ruim, que era para comprar, eu ia comprar melhor. E ele falou, não é para acrescentar nada. É do jeito que tá É do jeito que tá Você é faz para mim do jeito que você fez para o pastor de time? Porque o pastor de Tito, nós tivemos o privilégio de dar para ele o privilégio A ajudar também. E irmãos, a possibilidade para vocês. Segue alguma coisa desse homem. Segue. Quem conhece ele. Quero guardar a minha fé Quero andar nas pisadas Que ele pisou, que ele me ensinou Aprendi muito com ele Quero guardar a minha fé E eu quero Chegar lá Eu quero chegar lá Porque eu nunca fui amada Como eu fui amada por esse homem Nunca eu Quero agradecer a todos que estão aqui Todos os familiares que me suportaram até agora Me suportaram e eu me E quero dizer para todos que conhecem. Você foi é uma bênção na nossa vida, Rodrigo. Ele gostava de dar paz o Senhor Ele ia ficar segurando na mão Ficar segurando na mão Olha, ele não precisa de eu chorar Porque ele está na glória Eu estou chorando porque eu sei Que a que vai fazer para mim Ele não comia nada Ele não comia nada Ele me dava sempre um pedacinho Ele me dava sempre um pedacinho Vocês filhas Me considere depois que ele for, Porque eu sou a esposa dele, tá? Eu sou a esposa dele Meu prazer Tá me dizendo? Aí eu me vi também Como é É Carinha Quero te agradecer né? Também no momento Que você estava comigo Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado é, Edna. muito obrigado Você viu Eu não quero perder, eu não quero perder. Muito obrigado, muito obrigado.